A acessibilidade dentro do estádio Presidente Vargas foi tema de uma audiência hoje na Câmara de Fortaleza. A audiência foi informal e teve representantes do Conselho dos Direitos dos Cadeirantes do Ceará, da Prefeitura, do CREA e foi conduzida pelo vereador João Alfredo. O assunto em pauta foi a acessibilidade do Presidente Vargas, o PV. Nós não estamos tratando de um favor nós estamos tratando de um direito. Pessoas com deficiência reclamam da falta de lugares suficientes para se acomodarem no estádio. Hoje o estádio era para ter pelo menos 200 vagas é, para pessoas, usuários em cadeira de rodas. Nós estamos pedindo... Apenas 44 vagas. Além do número de vagas, os cadeirantes que frequentam o estádio reclamam da posição dessas vagas, que em dia de jogos com grande público fica praticamente impossível assistir ao jogo. Segundo a Prefeitura, o PV possui os laudos do CREA para os termos de acessibilidade. Esses laudos respeitam a norma de acessibilidade e aí vamos tentar entender o que é, que é necessário e a ideia é que segundo o segundo secretário a gente acolher para tentar envolver, incorporar aí a sugestão que eles vão nos passar agora, estamos passando. O CREA reconhece que muitas melhorias ainda podem ser feitas. Vamos adaptá-lo para ficar mais confortado ao... Os cadeirantes, as pessoas também gestantes, aos idosos, é isso que a prefeitura tenta buscar. Depois da audiência, Jocide, cadeirante e frequentadora do estádio, tem esperança de que o PV ficará mais acessível. A gente com certeza a gente vai conseguir atingir nosso objetivo, que é a gente poder entrar não só nos estádios, né? mas em todos os lugares onde haja eventos importantes e que a gente possa ter oportunidade também de participar como qualquer cidadão.